Isto é muito harmonioso, reparem. Portanto, toque só com este, este e este. Este é sempre, né? é? Portanto, este, este e este. Vamos ver. Bem, passei deste, este e este, para depois só este e este, e depois, depois finalmente este, este e este, e depois voltei outra vez ao princípio, este, este e este. Depois podemos fazer saltos, os saltos também fui eu que os desenvolvi, portanto fazem parte do piano relax gospel Pastorena. está tudo em Creative Commons, mas foi pelo meu ouvido, pelo, pelo, pelo que eu senti que era melhor para um louvor. Estes saltos são muito lindos, quem conhece o meu canal sabe que eu comecei a tocar logo sem saber tocar e ainda não sei, mas queria tanto, a vontade era tanto que tocava só com dois dedos. Reparem nos saltos, são lindíssimos. E o que é feito com dois dedos, depois é feito com a mão toda, ok? Reparem. <música> Estes saltos podemos cantar todos os lavores que existem e todos os autorais que quisermos. Vamos fazer com as mãos, só com esta mão. Depois, esta fica para o outro vídeo. Vou saltar já é para outra. Isto é fascinante, é o método perfeito e a melodia perfeita ao mesmo tempo. Muito útil para quem não tem tempo. A mão direita é mais difícil, a mão direita é muito mais difícil por causa do dedo mindinho. Enquanto que aqui temos, este pode subir e abrir porque tem uma abertura grande. O mindinho o mendinho tem muita dificuldade em abrir, reparem, não abre, e portanto a mão direta é sempre mais difícil no piano. Mas enfim, o mesmo exercício que fazemos aqui, temos que fazer aqui, eu nesta mão estou atrasado, confesso. <risos> esta mão está um bocadinho atrasada. Lembram-se, eu tocava, toquei muitos lavouros só com esta mão. Não sabia mais e ainda não sei, mas estou a treinar. Vamos lá ver se sai mais ou menos bem. isto aqui é muito difícil, estes três dedos é extremamente difícil esta, esta mão precisa de muito trabalho muito trabalho, está muito perra nota-se que esta já está melhor mas convém não deixar atrasar as mãos porque esta realmente é mais fácil, esta é mais difícil é o tal mindinho, este mindinho o mindinho convém trabalhar com, com a mão e fazer assim à mão em vez de fazer só assim com o dedo, que ele quase não mexe né? não tem muita força convém fazer um jeito e abrir muito é quase impossível mas enfim, espero que tenham gostado espero que possam começar na igreja a louvar o nosso senhor uh... isto é lindo esta melodia, piano relax gospel é lindo, eu espero que que seja, que se espalhe por todas as igrejas do mundo inteiro, do universo inteiro. Assim seja, pela glória, Cristo Jesus, Espírito Santo, Santíssimo e o Senhor Deus Pai.